Então vou te contar um eu caso, não tô vida real. Meu. Eu quero que você conte. Vida real! Teve um dia que ele, o Celso Roman chegou na minha empresa com cheio de câmeras, lotado de câmeras, e eu tava com a perna quebrada e falou assim: eu quero entrar porque tem uma reclamação de entregue, barabá, aquela confusão na empresa. Eu, não, perfeitamente. Aí o pessoal me ligou, cara, tem o pessoal lá e que falar com você. Não, mas você não vai atender. Vou atender. Eu sempre pus a cara na sua, não tem medo de. Verdade, porra nenhuma. Meu amigo, eu não tenho medo de porra nenhuma. A vida foi feita para enfrentar. Ou você enfrenta a vida, ou a vida te enfrenta. A vida é assim. Você Sempre alguém vai querer te encantuar de alguma forma e tudo. Depois todo pode subir. Aí cheguei lá e falei, ah, o cano tá ligando. Pode ligar, liga acima tudo. Pode ligar, vamos conversar, vamos ver qual é o problema. Aí chegou gosto, tem um problema que dá tá entrega, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí cheguei meu pessoal, me fala qual é o problema se aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, entrega. Tá. É Era uma entrega do Rio de Janeiro. Aí peguei, peguei, fui puxar o histórico da entrega toda. Meu amigo, junto com essa entrega aqui, que você tá falando que não teve entrega... Manda no mic, senão eu não vou ouvir. Junto com essa entrega sua aqui, que você está falando aqui, que não entregou, teve mais 350 também que não foi entregue, não. Aí não entendeu eu não você tá remando uma, teve é, mais Deixa eu falar o Nós temos 70 caminhões roubados por mês de entrega. Caralho. Entupido de mercadoria. 70? 70 caminhões. 69 no Rio de Janeiro. Roubado por mês. Que Entupido merda, de mercadoria que o cliente comprou, que já está com a nota fiscal emitida para chegar na casa do cliente. prejuízo. Rouba o caminhão, aí tem que voltar para o depósito. Fazer e isso. E, de e, e, e se tiver mercadoria? E se tiver mercadoria? Porque pode ser que na hora que volta para depósito. Vai faturar de novo... Mas já Eu tem ia que perguntar, quando... você quer que eu cague a mercadoria? Eu cago, Aí ele assustou. Aí ele assustou. Como assim? Então, gente, nós temos que entender que nós estamos em um país que tem milhares de dificuldades. Vida real é outra coisa. As pessoas não sabem. É Pode contar outra. O cliente compra o produto... Olha a dificuldade. Nós temos que fazer um sistema próprio disso. Com o produto. Vai entregar o produto, ele é na casa. Ele some. Não recebe o produto. Vai segunda vez não recebe produto, depois passa 15 dias, vai no Procon, um produto de 299 reais, ele pede uma de 15 mil reais e a justiça dá. Puf! E ele não só não abriu o portão? Só não abriu o portão. Aí nós descobrimos isso. Aí nós temos que ter que fazer tudo filmado, tudo... Todo é, vai encarecendo o processo. Cara, é os, é os tudo malandrão. encarece o processo. É os malandrão. Isso tá é o custo Brasil, cara. Custo é. O Brasil é difícil, né? Então, meu amigo, quem é dono, igual um cara desse da van, um aluísmo, tem que tirar o chapéu, cara, Tem que respeitar, porque não é fácil. E outros empresários desse país tem que tirar o chapéu. Porque só quem está no dia a dia da operação sabe que o só tamanho é tô. quem está na lida mesmo, né? É isso. Aí o Celso viu aquele negócio. Celso, meu amigo, tô aqui, põe a cara. Tem um telefone aqui. Tipo, é, não estou tipo fugindo de aqui. nada. É. Nós estamos aqui para resolver, cara. Isso Porra. faz parte do Brasil. Acabei de inventar um negócio. Faz o Vem Buscar. Ah? Pronto. Ah? Cria uma loja chamada Vem Buscar. Você bota mais barato, o cara tem que ir lá buscar. Isso aí. Vem buscar. Nos Estados Unidos tem, sabe? Vem buscar. Tem, é. Tem, Aí, tem, vai, aí ó, vai gerar um monte de emprego pra cara que tem caminhãozinho de frete, eles que vão se virar. Vem buscar. E os Estados Unidos tem faz vem tempo. Buscar, é. creio, vem buscar, eu Vem Buscar, meu faz irmão. Faz tempo. Eu lembro que eu fui numa loja pra é, comprar é... um negócio, não tinha na loja. Era um, um falantão, aqueles ali, né, bonito, que você precisa ouvir música sei, e tal. Sei. Aí eu cheguei porque eu queria tanto sapouca, foi falei, entra, vem aqui. Na loja, ele tem o um computadorzinho, tá aqui, ó, mais barato... Só que você tem que retirar em tal lugar. Falei, fechou, irmão. É. Não vai me dar trabalho nenhum. Comprei. Dia seguinte, fui lá com o papelzinho. É. O cara me deu o Vem buscar, vem buscar. Eu fui retirar. Então, assim, é o que eu falo, cara. Tem que... Não é fácil... Você é, tem o, que se virar, o, virar Tem né, que velho? se virar, tem se, virar, que, cara. É, se for te contar as histórias aqui, tem milhares de histórias imagino, que você vai, você vai... Eu vou recordando, assim, o não, quanto que o é tanto, loucura, isso, o né, tanto velho? Tanto de imposto essa... que paga, tanto Não, de não essa do cara não atender. É, <risos> Aí, outro dia eu vi o cara comprar um porra do celular chegou o tijolo, né? Eu falei, pô, que loja, fia, Não era loja, cara. O entregador, ele abria... Uhum. Então eu vou te contar mais uma. Pá. Metia o tijolinho e pegava o celular pra ele. Então eu vou te contar outra bola. Você vai me lembrando Ei, as coisas, cara. cara. É que filho da, da puta. Chegava na loja, tirava o pedido pro cliente, o estoque tava lá, tudo lá, a gente foi buscar na caixinha da loja, não tinha o produto. O que nós começamos a perceber? A gente tinha auditoria, mais de 300 auditores, a gente contava as lojas todos a cada 30 dias. O cara ia lá e contava 300 caixinhas de celular. Uhum. tá tinha o estoque, tinha o estoque. Aí não faturava, não dava pra faturar, não tinha... Não, não, tinha não batia, não produto, batia. Não, não tinha o produto. Aí o cara falou, o que aconteceu? O pessoal ia lá, abria a caixinha, cortava direitinho, uhum. pegava o celular, punha no bolso, ia embora, certo? E ficava as caixinhas lá, bonitinha Vazia. O cara ia, o auditor ia contar, contava as Tava caixinhas. Tava as caixas lá. Tava as caixas, só não tinha o produto. <risos> E como é que você é, tira. Nós tivemos que fazer um sistema de leitura ótica para enxergar as caixas, pra não sei o que, porque se você pegar as caixas Puta abre abrir tudo, é, você, é, o cliente é, aceita, não aceita, porque é, a que tá lacrada. Você é, é. imagina, cara? Exatamente. O é um hoje, gente, pariu, ó, é um pepino. Atrás do outro, todíssimo. Mas mesmo. Não, foi, não foi tua ganância Agora, de querer é que a... ter mil lojas? Não, não. <risos> não é que não, mil, quem tiver mas, mil Mas ele podia ter duas, um... e ia dar o tumba, Eu sei, velho. mas mil para contar lá é bravo. Você não estava caiu... nessa época na rádio, na época, antes de ser sei. computador, Sim. o locutor separava CDs. Uh -huh. Então tinha lá o horário dele, o teu cartão já separava os CDs. Uh -huh. oh, mas quando, antes, aí depois inventaram aquelas... Cartucheirinha. Cartucheirinha, mas antes era o CD. Uh -huh. Tinha caixinhas. caixinha uh -huh. de... Quantas vezes ele pegava a caixinha de CD Cadê? e abria vazio? Eu não vou contar mais um aqui, porque é. até muito coisa, vou goba, não vou te falar. Não, não, eu não que conta ter... aí, conta aí. um bobeiro que é foda. Qual que é, é qual que, que é? era um problema um do um no nosso time do ponto com media um milhão de, de, de impressora. Entregava impressora pro cliente, o cliente tirava o cartucho, devolvia, não quer mais não. Aí esse impressor chegava sem cartucho. Que filha das putas, ah, Isso foi milhares de impressora. Aí vira aquele impressor com o lixo. Ele guardava o cartucho, punha na dele que estava em casa virava lixo. lixo. É, sem Assim, ah, é. Aí, fez... aí, Carioca... Ah, eu tô precisando você... do cartucho. Compra a impressora, arranca o cartucho e ah, é devolve isso. É bom. E aí você faz o cara. Recebe o dinheiro de volta e põe o cartucho na tua que tá na tua casa. Aí você faz, cara. Por que você foi ter tanta ah, lógica? Aqui gente lazarenta. Olha, velho. você oh. descobriu que o inferno é essa porra aí, né, é, cara? Mas, fala, ó, o inferno... fala, ó, mas vou te falar uma coisa, Carioca. O cara e... é viveu no inferno. Que pariu, Bo Bola, ó. Oh. Puta empresa que Empresa bebê, empresa adolescente empresa empresas adultas. Cada um tem a sua pica, seu problema, de uma pequena, vamos lá, pequena, não consegue funcionar que presta, porque todo mundo quer trabalhar nas grandes, você tem uma dificuldade gigante pra pagar com a equipe, o salário, pra... Pra pagar salário, ou você não tem nome, você não tem o quê? tem que pagar às vezes a comissão igual do cara grande, o que você é pequeno, então tem um problema pequeno então aí tem o cara que é pe... faz a filhos que aí bota tudo pra trabalhar. aí o cara pequeno fazer uns capôs então aqui é uma empresa pequena Aí o cara que não tem o cara pequeno ele não tem ele não tem controle direito ele não tem o crédito é o seu Joe é a pessoa sou física idiota, sou idiota. é o Joe a garantia sou é o Joe é o depois aí o cara começa a ficar médio Aí tem outras piques, aí você melhorou de cá essas piquinhas aqui e passa para outra. A outra o que, que é? Aí você tem, tem o teu crédito da empresa, que é um balancinho minimamente arrumadinho, de controle de estoque. A pica tem... já aumentou uns 10%. Tá, tá, tá, tá. Tá, tá. Aí depois. Ela vai mudando, entendeu, bola? Não é que ela até aumenta, ela muda Sim. O, o, o tipo de negócio, o, o tipo de problema muda. E eu sempre pergunto, cara, vale a pena? Vale muito a pena. Por quê, Ricardo? Porque cara, como é que você vai ter sucesso, ter, ter o prazer que você tem de gerar oportunidade de emprego, igual esse cara da van, via que é tanto de funcionário. Você não sabe o orgulho que dá pra gente. O cara é doido. Ele é, é doido. Ele é, é, figura, uma... é uma... Porque eu, eu, fui lá, eu fui lá, eu fui lá conhecer, Brucho. É uma é uma não é? Ah, esse aqui é maravilha. Velha. Eu viajava pro interior, viajava, aí é. você passava, via lá, as Estado da Liberdade, e eu, caralho, velho. Ó que louco, né? Mas Aham. nunca tinha... Aí inaugurou uma aqui perto, e falei, ah, meu, eu tenho que na van. Eu tenho que Pra ver a porra da estátua da Liberdade, caralho. É. E meu, é uma puta loja gigantesca. É, cara. é loucura do cara Eu e tive que com ele, ele me levou, acho, ele me levou lá, ah, vamos botar Barra Velha. Loja, centro bicho. de distribuição. Né? É. Caralho, Não, velho. aí eu fui lá no centro de distribuição em Barra Velha, fui lá em Brusque, onde é a matriz. Que loucura! Os funcionários, ele tem, tem todo um sistema. E o que eu achei legal dele é o seguinte, ele hoje ele mesmo fabrica as lojas dele. Ele faz uma é. ele, tem, ele tem a, a, a construtora a que engenharia. faz é. tudo. Então ele fa, acho que ele faz aquela coisa do terreno. Correndo, ele pega o um melhor terreno outro, da cidade, né? meio que quer fazer a parceria com o dono do terreno. falou ó, você também vai ter uma parceria. Não sei isso. como é que ele faz isso. Sim, sim, sim. Ele constrói, ele já tem a construtora, a empresa já para fazer as lojas. Já tem a forma é da da Liberdade, já pronto. Olha, é é, é um, quando eu falo que o é um empreendedor é o sangue do empreendedor. Então e vale de, muito de, a e pena. De, cara. E vende de tudo, né? Se você irmão? me perguntar, varia vende tudo de, de tudo, novo. Né? Você faria? faria desde o zero? Tudo de novo. Faço tudo. E eu tô falando, amigo, vale muito a pena empreender. Outras coisas que me pergunta muito. Ele não quer, agora ele quer. Não, não, faria tudo não, de novo. não aguento mais Não, não hoje não. Agora. Eu hoje não arrependo. Eu não arrependo de nada do que eu fiz. Você começaria Ricardo Eletro agora de novo? É, e agora de novo, não que eu já tô com uma certa idade. Que eu... Eu, eu... Eu tem mais que saco. Já regou é. de novo. Não tem mais saco. Não, faz demais. Mas faria, -se, a pessoa que tiver oportunidade tem que empreender. E vale a pena. Porque, gente... É o seguinte, funciona né? isso. Você vira o um país, você não, não trabalhar ganhar dinheiro, você não tem educação, não tem saúde, não tem, não tem segurança. Então, funciona isso. Você tem tudo isso, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, falar ganhar dinheiro parece que é pecado. E tem que ah, ganhar, porque se não ganhar, como é que você faz com a sua família? Você trabalha honestamente, é isso tem mesmo, dinheiro, tá né? certíssimo. E a forma de ganhar dinheiro tá é empreendendo. Dinheiro, tá é empreendendo. Vocês estão o agora, como é que vocês vão ganhar dinheiro. É trabalhando, não? É trabalhando. Tá certíssimo. Ah, a gente só ganha dinheiro trabalhando.